Eu vou que mano, sabe, agora eu não desmereço Cala a boca na minha vez, puta que pariu Zulusão fica quieto, boca Apocalipse, ah, Apocalipse cê não viu Mas quando eu tô rimando cê sabe eu vou mandar norte até Brasil Então cê sabe que isso é Brasil Te mato no decorque Show Isso ah. não é trillo Não, não, ah. eu sei que não é trillo Calma, cê vai dar norte até Azil Mas você esqueceu que o Breno tá tranquilão É batalha da leste, eu te ganhei no sabadão ah. Ah. Sabe que eu já dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, de prato ele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 casa, deixa ah, ah, ah, ah, que eu vou falar ah, Você pode abrir a porta, ah, eu te mando pra lá ah, Esse é o ZMC em ah, box, ah, tá na improvisada A ah, porta tão sempre aberta e ah, a mente sempre fechada ah, Pode crer, ah, isso ah, eu entendi, ah, mas ah, você bateu ah, da trave ah, Bateu ah, tua ah, nave, ah, mente fechada, ah, eu sou a chave ah, Se você não ah, entendeu ah, então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 Obrigado, parceiro. Que o Prado te acaba fez o um mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte: sem maldade, isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é bom. É porque ele é o pior. Confiei com a palavra do João, porque eu ele me se estou do acerto assim melhor. Segura, seu louco, esse cara perdeu. Mas essa é sua vida que engatilha Você é que nem assim, adoração Mas o meu brinquedo não pega na pilha oh, E também então, se escuta que eu mato com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender E hey, aí, então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu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 Que que eu por amor e não por fortuna Aí tem mais de direita Sabe o que cê faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna ó, é, ó, ó, ó. é só dois, é só dois É, tem o dedo do meio? Eu vou usa certo numa urna Se sofreu quatro já sabe que esse ano é Lula demorou, demorou, demorou, demorou Demorou, demorou